O sábio Sileno, com seu conhecimento, que sobrevive ao longo do tempo. O sábio Sileno, com seu conhecimento, que sobrevive ao longo do tempo. Filhos do acaso, Filhos do Tormento, ouço o seu choro, eu o seu lamento Filhos do Acaso, Filhos do Tormento, na sua vida haverá só sofrimento Filhos do Acaso, Filhos do Tormento, ouço o seu choro, eu seu lamento Filhos do Acaso, Filhos do Tormento, na sua vida haverá só sofrimento Para ti, egípio miserável, o melhor que poderia ter ocorrido tudo. Tua vida é imprestável, tu nunca deveria ter nascido. Para ti, direito o inaudível e também o um inatingível. Já quem existe te dizer que melhor para ti é logo morrer. Para ti, é e miserável, o melhor que poderia ter ocorrido. Tua vida é imprestável, tu nunca deveria ter nascido. Para e também o inatingível Já que existe, devo dizer Que melhor para ti é logo morrer O sábio Sileno com seu conhecimento Que sobrevive ao longo do tempo Píris do Acaso piso.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 Estirpo e miserável O melhor que poderia ter ocorrido Tua vida é imprestável Tu nunca deveria ter nascido Para ti direi é um inaudível E também o um inatingível Já que existe devo dizer O melhor para ti é logo correr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 Quanto mais bêbado, mais sábio Quanto mais sábio, mais bêbado Para ti, este miserável O melhor que poderia ter ocorrido Tua vida é imprestável. Tu nunca deveria ter nascido Para ti, direito inaudível E também um inatingível Já que Devo dizer que melhor para ti é logo correr Para ti, é estirco e miserável O melhor que poderia ter ocorrido Tua vida é imprestável Tu nunca deveria ter nascido Para ti, direi o inaudível, E também o inatingível Já que existe, devo dizer Que melhor para ti é logo correr